E aquele que tinha morrido saiu Tendo os pés e mãos amarrado Com atadura e rosto envolto volta em um lenço Então Jesus lhe ordenou Desamarre-no e deixe o que ele vá Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria Vendo o que Jesus havia feito Creram nele Diga comigo, creram nele Diga Senhor Fala comigo Amém Tome o teu lugar, meus irmãos, minhas irmãs Pode aplaudir, aplaudir Aplauda, aplaude a Jesus, aplaude a Jesus Meus irmãos, minhas irmãs Que tremendo milagre que Jesus fez Mas Jesus fez esse milagre, meus irmãos Não porque havia fé havia incredulidade havia dureza de coração mas Jesus Ele faz o melhor para nós as pessoas que estavam próximas a Jesus elas tinham dificuldade para crer olha o que disse a Bíblia irmãos os próprios discípulos de Jesus Jesus Jesus Estava no lugar E quando veio a notícia Quando veio a notícia Para Jesus As irmãs de Lázaro Enviaram notícia para, para Jesus Dizendo Jesus Aquele que tu ama Está enfermo Vem E Jesus meus irmãos Sabendo Que ainda havia muita incredulidade ele não queria simplesmente fazer um milagre De uma cura, de uma pessoa enferma Porque eles não tinham entendido o poder de Cristo Então Jesus pensou Não, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até que todas as esperanças deles Eles estão crendo que eu somente tenho poder para curar eu não vou ir. E em Jesus ficou mais dois dias Jesus ficou mais dois dias Porque havia incredulidade na vida deles Meu irmão, minha irmã E Jesus sabia Que ele tinha que tirar aquela incredulidade De tal maneira Leia ali, meu irmão A incredulidade nos próprios, nos próprios seguidores de Jesus Olha o que disse a palavra de Deus Em João capítulo 11 Versículo 3 ao 6: Isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Meus irmãos, e quando Jesus falou isso Nem os discípulos Creram no que ele estava falando Olha só E Jesus Amava a Marte e, e a irmã dela E também a Lázaro E quando soube que Lázaro estava doente Ainda demorou dois dias No lugar que estava E tendo dito isto Versículo 11 E tendo dito isto Acrescentou O nosso amigo Lázaro Adormeceu mas eu vou para despertá-lo Então os discípulos disseram Senhor, se dorme está salvo Jesus falava da morte de Lázaro Mas eles pensavam que estivesse falando do repouso de sono E aí Jesus falou claramente para eles Então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu Lázaro morreu Mas eu vou lá a morte não é morte para mim Para vocês a morte é morte Mas para mim a morte é como um sono É como acordar alguém Meu irmão, minha irmã Esse é o Deus que nós servimos Jesus estava dizendo Eu vou lá para ressuscitar Lázaro Eu vou lá e sabe o que aconteceu meus irmãos? Os discípulos não creram que Jesus, No que Jesus estava falando O que Jesus falava O que Jesus estava falando Olha, Lázaro morreu Mas esta morte Vai ser para que o meu nome seja glorificado E eles não creram nisso Jesus estava convidando eles Para ir para ressuscitar o morto e sabe o que, que os discípulos falaram para Jesus? Olha, capítulo 11 e versículo 16 O que é incredulidade, meu irmão? Meu irmão, o que está matando os crentes, meu irmão? Não é a pandemia, não é o câncer o que está matando as pessoas É a incredulidade É a murmuração Meu irmão, minha irmã Não deixa a incredulidade dominar a tua mente e o teu coração Repreende, repreende repreende repreende Reprende, repreende a incredulidade Jesus falando Para os próprios discípulos Nós vamos lá Eu vou ressuscitar Lázaro morreu ele não está dormindo Mas eu vou lá Esta enfermidade não é para a morte Essa enfermidade é para a glória de Deus E mesmo assim meus irmãos Os discípulos Sabe o que os discípulos falaram? Pelo menos um falou Olha o que um falou Então Tomé Chamado Dídimo Tinha que ser ele Tinha que ser ele meu irmão, minha irmã, cuidado com os que você se aproxima. Tem crente, irmão, que ele não tem fé e vive apagando a fé dos outros. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Meu irmão, minha irmã, não deixe a incredulidade dominar a tua vida. Não adianta você estar todo dia na igreja e ainda não crer na manifestação do poder de Deus. E ainda não crer que Deus tem poder. Então Tomé chamado Dítimo Quando Jesus disse, vamos ler do versículo capítulo 11 do versículo 14 a seguir Para nós entendermos bem Então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá Para que vocês possam crer Mas vamos até ele Jesus estava dizendo, estou me alegrando eu não estava lá enquanto ele estava enfermo, mas agora eu quero estar lá. Por quê? Porque vocês só crerem a família de a família de Lázaro, a irmã de Lázaro, a Maria estavam crendo que Jesus somente podia curar a seu irmão da enfermidade e os discípulos também. Estava cheio de incredulidade ao o que responderam Vem dizer assim, vamos mestre, vamos lá Nós vamos acompanhar Nós vamos ver o morto ressuscitar Não, olha o que respondeu um Então Tomé Chamado Dídimo disse Aos outros discípulos Vamos também Nós para morrer com o mestre Eles estavam com medo Da perseguição Eles estavam com medo que as pessoas que estavam se perseguindo a Jesus... E o Matarelli... Eles andando com a vida... E estavam com medo da morte... Oh meu irmão, minha irmã... Você está andando com Jesus... E por que você está com medo da morte? baia Pastor Milton, pastor Marco... As pessoas, irmãos... Tão atemorizada com medo da morte E não é só ímpio É gente da igreja Ai que medo, que medo, eu vou morrer Oh meu irmão, minha irmã Você está com a vida E os homens não estavam crendo Os próprios que estavam ali com Jesus Não estavam crendo que Jesus Ele tem o poder, tudo no controle dele Nada pode acontecer na tua vida, meu irmão A não ser por permissão de Deus Nem o cabelo da tua cabeça pode ser tocado se não for pela permissão de Deus Se você crê nesse Deus Levante a mão, eu creio nesse Deus Jesus chamando eles Para ver um milagre extraordinário E eles Pensando na perseguição me fala, Certamente falaram para Jesus Mestre, há poucos dias As pessoas queriam nos matar lá E agora você está falando de nós Voltar lá para aquela cidade Então eles E não se deram por conta Que Jesus está falando para, para eles Olha gente, lá tem uma pessoa Que ela estava enferma Mas agora ela está morta E eu vou lá para mostrar para vocês Que eu não sou mestre tenho o poder para curar Mas eu tenho o poder também para ressuscitar citar os mortos para que vocês creiam, meus irmãos. A incredulidade, meus irmãos, fez que aquele povo que saiu do Egito ficou sepultado no deserto. Qual foi as duas coisas que fizeram que aquele povo que saiu do Egito não chegasse na terra prometida? Duas coisas, incredulidade e murmuração. Meu irmão, minha irmã, e o que destrói a vida das pessoas é a incredulidade e a murmuração. Sai de mim! Sai de mim! Meu irmão, minha irmã. Você não pode deixar a incredulidade entrar na tua vida E tampouca murmuração Não aceita os murmuradores perto de você Quando se levantar um murmurador perto de você Diga para trás de mim, diabo! Murmuração mata Incredulidade está matando mais que, mais que o Covid-19 a murmuração e a incredulidade está matando mais gente que qualquer outro tipo de enfermidade. E por isso, esta enfermidade não pode entrar na tua vida. Diga, sai de mim, incredulidade. Essas pessoas andavam com Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, Jesus convidando para eles, Jesus convidando eles, vamos... Vamos lá, agora vocês vão ver a glória de Deus Agora vocês vão ver um morto depois de quatro dias Ele já está fedendo, ele já está cheirando mal Mas vocês vão ver a glória de Deus E o que é que eles se reuniram? Para ir para a morte Não, nós vamos, nós, eles vão matar nós e não prestar atenção que Jesus estava chamando eles para ver a glória de Deus Meu irmão, o que é isso? É incredulidade A incredulidade fecha os teus olhos para ver a glória de Deus Mas se você deixar agora a incredulidade e começar a crer no poder de Deus Os teus olhos espirituais verão a glória de Deus Silabaya! A incredulidade estava dominando tudo Capítulo 11, versículo 21 Então, então Marta disse a Jesus Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Olha só irmãos Olha só Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Mas Jesus ele não é só para um tipo de problema na tua vida Jesus ele está na tua vida para todas as coisas que venham contra você Ele não foge da batalha Jesus estava ali com ela Mas ela não creia Que Jesus podia ainda tirar o, o irmão dela do sepulcro que Jesus podia livrar da morte. Mas não creia que Jesus podia da morte ressuscitar o seu irmão. Mas também, olha só. E tem muita gente, irmão, que fala, fala coisa bonita. Mas não crê. Não crê no que está falando. Meus irmãos, às vezes eu vou pregar em algum lugar. E eu fico sentado, escutando o hino maravilhoso. E hino e canta e maravilha Aquelas palavras tremenda E eu fico pensando, que coisa tremenda Se os crentes colocasse em ação O que eles falam pela boca Mas só fala Marta também aqui Marta disse assim Mas também sei Que mesmo agora Tudo que o Senhor pedir a Deus Ele concederá era só de boca meu irmão, era só de boca, era só de boca para fora, no coração dela havia incredulidade E Jesus disse a ela, o seu irmão, olha só se não era incredulidade se ela está só falando de boca Eu sei, Jesus, que tudo que você pediu ao Pai O Pai vai fazer Tudo de boca, como muitos crentes Oh, Deus abre o mar E quando vê, está correndo Está correndo do mal, está com medo Com medo daqui E Ele canta Ah, eu creio em um Deus maravilhoso Que Ele tudo pode fazer Mas está cheio de medo Então Jesus Jesus disse a, ele, a ela o seu irmão há de ressurgir, de ressuscitar. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir, ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus declarou para ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. É. Eu sou Eles estavam com o Deus Todo-Poderoso Porém, não estavam desfrutando do poder de Deus A minha pergunta é, meu irmão, minha irmã Você está desfrutando do poder do teu Deus que você serve? Você está crendo Verdadeiramente que o teu Deus é o Deus do impossível Marta disse, eu sei Jesus Que Ele vai ressuscitar no último dia Mas Jesus estava falando da ressurreição de agora Que Ele queria fazer Então, Jesus declarou esta palavra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 meu irmão, minha irmã, ela devia dizer, sim Senhor, eu sei, eu sei que o Senhor tem poder... Para ressuscitar o meu irmão Mas a fé dela não alcançou isso E eu creio, meu irmão, minha irmã Que hoje que Deus está falando para eu e você A nossa fé, meu irmão Ela deve estar 100% em Deus E crer que Deus tudo pode fazer ao seu favor Ao meu favor, que não há nada difícil para Ele A morte não é morte para ele A morte é como você ia acordar O seu filho que está dormindo Para Deus Quem crê que para Deus É assim, diga amém Mas a incredulidade Não estava dominando somente Marta A incredulidade também estava dominando Maria Maria também Verde Maria, Crer Jesus eu sei que você não chega tarde Eu sei que você chegou na hora certa Nós mandamos o um aviso para você E depois que nós mandamos o um aviso para você Ele ficou ainda dois dias Mas já está morto Mas nós cremos que para ti, para ti nada é impossível O Senhor pode ressuscitar o meu irmão Tampouco ela creu Quando Maria ouviu Levantou-se Isso, levantou-se depressa Versículo capítulo 11 Versículo 29 E quando Maria ouviu isso Levantou-se depressa e foi a, a ele E pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia Mas Permanecia onde Marta O havia encontrado E os judeus que estavam com Maria Em casa o consolava Vendo a levantar-se depressa E sair, seguiram-na Pensando que ia para o túmulo para chorar E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava Ao vê-lo lançou-se aos seus pés dizendo Senhor, se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Meu irmão, minha irmã Ele já, já tinham perdido a esperança eles já tinham perdido a esperança Para eles O seu irmão Só ia ressuscitar no último dia Se acabou Já perdemos o nosso irmão Meu irmão, minha irmã Enquanto você estiver com Jesus Você deve ter esperança Tudo é possível Aquele que crê Não deixe a incredulidade dominar a tua vida Não deixe. Meu irmão, minha irmã. Eu pergunto para você. Jesus podia ressuscitar a Lázaro. Sem pedir. Que aquelas pessoas tirassem a pedra. Podia ou não podia? Jesus podia. Mas Jesus, meus irmãos. Ele quer ver a sua fé. E sabe o que Jesus falou? Jesus ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Jesus podia ressuscitar. Agora, você pode imaginar, meus irmãos? Aquela multidão. Jesus na boca Daquela caverna Aquela caverna fechada E Jesus né, Com aquela multidão Dizendo, ordenando Tirem Aquela pedra Sabe A primeira pessoa Que se manifestou Já foi a própria irmã do fundo, Mestre Mestre Não podemos tirar a pedra porque já está fedendo E Jesus continuou dizendo Eu já não te disse para você Se creres verás a glória de Deus Eu já não te disse para você Se creres verás a glória de Deus E Meu irmão, minha irmã Agora, os que tinham fé correram em direção à pedra. E os incrédulos se afastaram. Amém? Os que tinham fé se aproximaram à boca do sepulcro. Os que tinham valentia, os que tinham coragem, foram. Em direção à boca daqueles, daquela caverna para remover a pedra. E os incrédulos cada vez se afastando mais. Se afastando mais. Não, não, fedor, agora sim, vai feder, vai feder. E os que criam, não, agora vai acontecer um milagre. Eu quero perguntar quem tem coragem de entrar agora. Aí na porta desse problema que está havendo na tua vida E dizer problema, eu tenho um Deus maior que você Você vai correr Para atacar o seu problema em nome de Jesus Ou você vai correr Cheio de incredulidade Não vai ressuscitar Não vai ressuscitar Mas eu tenho certeza meus irmãos Que houve pessoas Que foram em direção àquela pedra Para remover aquela pedra Porque eles creiam Houve pessoas que se dispuseram Não Se ele está dizendo Que ele tem poder para ressuscitar Ele vai ressuscitar Ele vai ressuscitar ele vai ressuscitar Vamos tirar essa pedra Oh meu irmão, minha irmã Não pense que Deus vai fazer tudo Deus vai deixar coisa para você fazer Deus só vai fazer aquilo que é impossível Mas aquilo que é para você fazer Você tem que fazer Deixa de ser incrédulo Deixa de ser incrédulo Vai Vai em direção a esse Esse sepulcro Vai em direção a esse problema E enfrenta em nome de Jesus Não fica correndo do problema Eu tenho certeza que muitos Quando Jesus falou, tira a pedra Muitos correram Muitos correram em direção contrária Não Não vai acontecer nada Mas eu tenho certeza que muitos se uniram. Vamos tirar a pedra porque o milagre vai acontecer. Vamos, vamos fazer a nossa parte. Vamos orar, meu irmão. Vamos clamar. Vamos buscar a Deus. Vamos crer. Vamos, vamos orar. Vamos continuar orando. Ou você está sendo covarde? O problema está aí. A morte está na tua casa. O problema é está na tua casa Em vez de você ir e tirar a pedra Você está correndo com medo Ele já está morto Já não adianta mais, já acabou tudo Não, não acabou não Jesus quer fazer milagre Jesus quer fazer milagre E é você que está sendo o impedimento do milagre É você É você que não quer tirar a pedra você que não quer entrar em ação. Se você começar a entrar em ação, Jesus podia arrancar a pedra, esbulhar a pedra, fazer pedra saia, pedra saia, sai, mas Jesus não, é vocês, seus incrédulos, seus covardes, vai lá, vai lá, é vocês que tem que ir lá tirar essa pedra. E quando eles tiraram a pedra, rei <risos> Labasteclabaya. Você imagine todo mundo ali forçando, Jesus não ajudou eles a tirar a pedra. A pedra é você. É você que tem que tirar essas pedras aí, essa incredulidade, é você que tem que se converter, que tem que abandonar o pecado, tem que deixar isso, é você, é você que tem que mudar de vida. É você. Jesus não tirou a pedra. É vocês e Jesus está esperando. E, ele, uh, uh, uh, uh. e Jesus esperando eles tirar a pedra Tirem Tirem a pedra Vocês O que vocês não podem fazer Eu vou fazer Essa pedra vocês podem tirar O morto vocês não podem ressuscitar O morto deixa comigo A pedra com vocês Aleluia Então, meu irmão, a pergunta é Você está tirando as pedras que estão impedindo o milagre de Deus na tua vida? Ou você está deixando as pedras sendo tropeço na tua vida? Tire, tire, tire tudo que seja tropeço para você ver a glória de Deus Tire Arranque Aleluia é você que tem que se arrepender. É você que tem que crer. Você tem que crer em Jesus. É você que tem que arrepender dos seus pecados. Não, não, não pense que ah, as coisas que é para você fazer é outro que vai fazer. Não, é você. Aleluia tiraram a pedra. E Jesus Faz O que eles não podiam fazer Então tiraram a pedra Até que vem Diga comigo Então tiraram a pedra E eu espero Que você e eu Vejamos tirar todas as pedras que estão impedindo a glória de Deus na nossa vida.